Olá, tudo bem com você? Vamos de dica? Vamos lá, então. Aviso prévio é a dica de hoje. Prazo para pagar as verbas rescisórias. O artigo 477, parágrafo 6º da CLT foi alterado com a reforma trabalhista, porque dado o aviso prévio pelo empregado ou pelo empregador, o prazo para pagar as verbas rescisórias exigiu uma pergunta. Aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado? Hoje não mais seja no aviso prévio trabalhado, seja no aviso prévio indenizado, o artigo 477, parágrafo 6º da CLT, diz que o prazo para o empregador pagar as verbas rescisórias será, será de até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Então, reforçando, prazo de até 10 dias, contados a partir do término do contrato de trabalho. Outra dica que quero dar sobre o aviso prévio, é em relação ao aviso prévio cumprido em casa. Cuidado! OJ14 da SDI 1 do TST é muito clara a falar que se o aviso prévio foi cumprido em casa, o prazo para pagar as verbas é também de 10 dias. Isso quer dizer o que? Que não existe aviso prévio cumprido em casa. Se esse aviso prévio foi cumprido em casa, ele se equipara, equivale aqui ao aviso indenizado, que o prazo também, hoje, depois da reforma, também é de 10 dias. Então, cuidado com essa observação da OJ14 da SDI 1 do TST. No tocante à recuperação, Reconsideração do aviso prévio. Como é que funciona a reconsideração do aviso prévio? É simples? É só eu pensar que o empregador dispensou o empregado, o empregado está cumprindo o aviso prévio, aí o empregador depois de um dia, dois dias, viu que fez uma besteira, estava de cabeça quente, que o empregado é muito bom, aí quer chegar na mesa dele e falar, empregado, esquece que é aviso prévio, você continua, você é da empresa e ponto final. É assim que funciona? É só assim que funciona? Claro que não. Cuidado com o um detalhe. O aviso prévio é um ato unilateral, empregado ou empregador comunica um ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho, ok? Mas a reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral, isso quer dizer que precisa do aceite da concordância da outra parte, seja de forma expressa, verbal ou escrita, ou até de forma tácita. Imagina uma situação que o empregado sexta-feira cumpra o último dia do aviso prévio dele. Sexta acaba. Na segunda ele volta cedo, bate o cartão de ponto, liga o computador, começa a trabalhar, o chefe passa, dá bom dia, ainda convida ele para almoçar, vamos almoçar hoje, vamos. Ora, entendo que claramente esse aviso prévio ele foi reconsiderado. Tá? Cuidado com isso, também é uma previsão muito importante. O aviso prévio é um ato unilateral, mas a reconsideração do aviso prévio é um ato unilateral. BILATERAL Bons estudos, sempre avante, Volto com outras dicas E nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho Tchau